norte Que é que esta carcaça anda me sempre por do meio da desta... Para que é que é isto? Para que é que é isto, sinceramente? Eu sou o cromo, meu Deus. Não é nada encontra mão Porquê é que estás a parar? É, é, é assim tão chúbico. Banheiras Passa olha bem esta assassina do carro.